Da, da dieta funciona da seguinte forma, a gente primeiro entra num, num consenso social e aí a gente faz uma reflexão, Andrei, você já foi para a Europa alguma vez? Sim. Você já foi para a Itália? Sim. O que, que um italiano costuma comer, Andrei? Eu nunca comi com um italiano do meu lado. <risos> e na sua cabeça? <risos> Pizza, né? Macarrão. <risos> então, em geral, Andrei, um italiano ele acorda, come pão e café com açúcar ele costuma almoçar macarrão com sorvete de sobremesa. E ele costuma jantar pizza com sorvete. E em termos científicos e estatísticos, a Itália é o terceiro país mais magro do mundo. Só perde para Japão e Coreia. E é, nosso Brasilzão atualmente é o terceiro país, quarto mais fofinho do planeta. Então uma reflexão que a gente traz também é... Se você observar, a gente hoje em dia tem mais informação... Instagram, Facebook, blogueiro fitness, nutricionista. Assim, tem um número maior de nutricionistas. Então, todo mundo fala sobre jejum eternamente. Toda hora tem um coach. <risos> todo mundo é fala sobre shot da blogueira. Enfim. É porque, no final das contas, as pessoas estão respondendo a um mercado. Um mercado. A um mercado que quer uma resposta fácil. a pílula Sim. mágica. De toma e você está com seus problemas resolvidos. Toma o um shot da alegria aqui. E eu, resolve. É... É, como é que é o negócio do limão e gratidão é. E resolveu a vida, né? E pronto. E em termos gerais, se a gente for fazer uma tentar fazer uma correlação, que também é difícil, a gente não tem um achado científico, mas a gente consegue fazer uma umas correlações, tentar ligar alguns pontos. Se for feita uma análise, a obesidade e o sobrepeso aumentou. Então, mais calma aí. E o número de alimentos fitness estão aí? Super alimentos, Super alimentos informação. Sim. Hoje em dia você, tem, você encontra mais box de crossfit do que smartfit e subway na rua. Então as pessoas estão ativas, né? Todo mundo faz crossfit porque é uma religião o crossfit. Sim. Então todo mundo está treinando. Hoje em dia no parque eu vejo um monte de assessoria. Eu me lembro que quando eu comecei a correr tinha, tinha quase nada. Não tinha. Então, mas o que está acontecendo? É, essa conta não está fechando como é que o peso das pessoas está aumentando e a gente tem mais informação. E aí uma das conclusões que a gente traz dentro do da nutrição comportamental é que a tal da dieta não funciona. Até aí tudo bem, mas dentro da nutrição, de uma forma geral, isso é, um, é super conflituoso, porque você também encontra a, a galera da nutrição esportiva e alguns mais estudiosos também, que eles trazem muitos achados em que a dieta é a estratégia para o emagrecimento. Uhum. Tudo bem, a gente... Eu acho que nem precisa entrar em conflito sobre isso. Mas falando sobre a não utilização da dieta, uma forma é trazer a pessoa para o conceito de que ela não precisa se preocupar com quantidade de comida, com a hora que ela tem que comer, o momento que ela tem que comer. Porque eu trouxe o conceito de Europa para você, Andrei, que se a gente for pensar, imagina tu chegar para um italiano e falar brother, vamos fazer um low carb? Ele vai te dar um tapa na cara. Não vai fazer sentido para ele. Ele vai perguntar: mas calma aí, eu não vou comer macarrão? Ele, não faz sentido para mim isso. E, e, e assim, e, e a gente aqui no Brasil, a gente aprendeu a comer por utilitarismo. Ou comer serve para emagrecer, ou comer serve para engordar, ou para ficar fortão. No dia que a gente aprender a comer por comer, a gente não se preocupa mais com a dieta. Então. Quando eu penso no conceito de dieta de uma forma científica, eu acredito que ela funciona para algumas pessoas que têm um funcionamento guiado por regras. Aí tudo bem, aquele cara que tem uma disciplina, não é nenhuma disciplina, né? Mas que ele funciona tendo um, um, a, a regra para ele. Mas o número de pessoas no consultório que se sente frustrada de ver lá no papel maçã e duas castanhas de caju. Já estressa só de ler o negócio. Estressa só de ler. E aí. Cortisol. É, cortisol, estresse. estresse, embora, estresse e <risos> a pessoa já diz pra ela que ela não é capaz. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí ela vê uma coxinha, come cinco. Então, assim, para esse tipo de pessoa que é a maioria, é melhor não dar uma dieta.